Olá, tudo bem com você? Comigo aqui está tudo bem. Hoje nós iremos fazer duas dicas de exercícios para trabalhar muito a região das pernas, a lateral e também os glúteos. Então, se prepara aí, já pega um tatame para a gente poder trabalhar. Eu sou professor Emílio Júnior, para quem não me conhece, então se você é novo aqui no canal, já se inscreve, toca nesse sininho para receber todas as notificações. Então, vem comigo e vamos fazer o treinamento. Vamos ficar na posição de quatro apoios, que é essa posição aqui. Eu estou dando muito ênfase nesta posição. Vai fazer a extensão da sua perna. Fez a extensão da sua perna. Nós iremos fazer o giro da seguinte forma. Calcanhar vai vir para dentro e vai girar. Calcanhar para dentro, gira para fora. Dois, três, quatro, perna sempre esticada, cinco. 6, 7, vamos a 8, 8, virou, vai fazer com o outro lado, calcanhar para dentro, gira para fora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só com essa 8, ah professor, mas eu tenho que fazer só 8, não, olha só, você vai fazer, de acordo primeiro, qualquer exercício, qualquer atividade, com a liberação do seu médico. Seu médico tem que te liberar para você fazer a atividade física. Correto? Correto. E aí, você vai fazer para você sentir a tua musculatura? Eu só estou dando a dica, explicando, passo a passo, como você vai fazer o exercício de maneira segura para você, para que você não venha se lesionar. Tá ok? O outro exercício que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Ainda, ainda na posição de 4 apoios nós fizemos aqui e foi. Girando, esse agora é o seguinte, vai fazer só isso aqui, ó, para atenção Vai fazer a extensão e vai segurar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mudou o lado, vai fazer a mesma coisa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lembrando que, para muitas pessoas, esses 10 segundos não irão representar nada, mas aí você pode ter um intensificador. O que é um intensificador? Imagina que você coloque aqui, colocou a sua caneleira de meio quilo e você vai segurar. 1, um, 2 três, quatro, cinco. Do outro lado a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco. É claro que quando você tiver com peso, a tua perna vai tender a descer. Aí você tenta manter. Ela vai descendo, descendo, descendo. Você tenta manter ali o máximo que você puder, E aí você vai estar trabalhando bem essa musculatura dos seus glúteos, fortalecendo essa musculatura das coxas. Mais uma dica que vale sim, pelo menos esse joinha. E se você puder, seja membro do canal para ajudar, vai lá embaixo. Assim, muito obrigado, compartilhe esse vídeo e até nosso próximo encontro.